O PT, essa discussão começa a surgir ali em 78 1978. Né? e Tem um, nós tínhamos um, um deputado federal metalúrgico, presidente, inclusive no 74 metalúrgico do ADC, né? Deputado federal metalúrgico né? e e era foi numa numa assembleia do sindicato dele num encontro de metalúrgicos, sindicato dele que né, primeiro se falou na ideia de um partido né, dos trabalhadores né? teria o Lula né, sugerido isto né, lembrada nessa necessidade buscando inclusive pautar para outras ocasiões de discussão sobre sobre isto ah, e isso foi numa assembleia de metalúrgicos desse, desse sindicato que era pedido por esse companheiro que se elegeu deputado federal, até eu acho que já era. era ele tinha, já tinha as, as, as manhas é? do, do jogo né? político, parlamentar, essa coisa toda. É? Eu que tem uma denominação chocosa aí do Lênin sobre, né? O Lênin era muito desaforado, né? Muito destruidor da imagem dos adversários. <risos> Na verdade, eu nunca tive vínculo partidário, né? Nunca e nem orgânico com as organizações pré-PT, né? E, e não, não vejo isso como alguma virtude, mas também não é defeito, né? Não quadro não é minha formação que foi indo num processo, então eu não tive vinculação partidária nenhuma antes do PT, Estou no né? PT e não saio do PT mesmo que eu tenha hoje críticas sérias ao nosso partido, né? Mas eu acho que ele tem condições nas suas raízes, seus troncos e até nos seus galhos de serem é animar, viver, e tal. Mas é um partido veja, surgido, não dos gabinetes não, do parlamentares, das autoridades, dos executivos, surgido por dentro de um movimento não, da classe trabalhadora, as diferentes situações, de áreas, de categorias, e foi não, de baixo para cima fazendo desabrochar essa ideia de partido. Claro que tinha muitas pessoas dentro desse movimento que vinham de outros partidos organizados, na esquerda, né, dissentindo deles. Né, e e o PT, portanto, surgiu com, eu acho que bom, né, com a ideia de ter é, correntes internas, né, as correntes internas que, alimentassem as instâncias partidárias de temas importantes que precisavam ser debatidos, simples para ser a posição do partido e não da instância.